Oi gurias, tudo bom? Estou aqui depois de um longo período sem vídeos Mas eu continuei gravando os vlogs, então eles logo vão entrar aqui no canal E eu vou ir soltando alguns outros vídeos junto pra a gente não perder mais tempo O vídeo de hoje é um vídeo que a gente ama abrindo a Glambox do mês Essa é a Glambox do mês de novembro e o tema dela é Tá On Então a Glambox tá on e eles mandaram essa caixinha aqui Olha a barulhenta, bem rosa com os foguinhos Escrito tá on. E atrás tem mais uns foguinhos também. E vamos ver o que veio na caixinha. Lembrando que se tu quiser assinar a Glambox, eu tenho o cupom de desconto, ele vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Com ele vocês ganham até R$8 de desconto e um brinde especial na assinatura. E aqui no box de informação tem o link que leva vocês direto pro site já com o cupom aplicado. O primeiro produto que veio na caixinha é um creme hidratante. Esse aqui é a hidratação tridimensional da pele com ácido hialurônico, máxima absorção, biomoléculas ativas de pepino da marca Brussels Cosmetics. E pelo que eu tô olhando aqui por cima Essa caixinha vai ser uma caixinha recheada de produtos Do grupo Barber's Beauty E esse tubinho tem 60 gramas E custa 59,90. Eu acho um valor bem alto Então ele precisa ser um creme incrível Esse creme é a área do corpo então ele é bem pequeno para ser um creme de corpo. Então eu vou testar e conto mais para vocês nos próximos. O próximo produto é da My Minerals Fórmula. é um sérum escolano. Ele promete combater o envelhecimento e ressecamento da pele e reduzir os sinais de irritação. É uma fórmula cruelty free, uso facial em todos os tipos de pele. Promete hidratação profunda, absorção instantânea, combate envelhecimento e ressecamento da pele e reduz sinais de irritação. Esse tubinho tem 40 gramas e custa R$ 62,00. Absurdo esse valor, então ele tem que ser muito incrível, mas eu vou testar e conto mais pra vocês. O último produto que eu acho que também é da Barbara's Beauty é a máscara capilar ultra hidratação da, Sher da Sherry Beauty da linha Retime. Essa aqui é a mesma linha daquele shampoo e condicionador que deu ruim no meu cabelo, então eu vou deixar aqui nos cards de informação pra vocês o vídeo em que eu falo, que eu comento sobre esse produto específico. Mas eu vou testar a máscara também e aí eu volto a contar se deu a mesma coisa ou se ela funcionou de verdade. Mas beleza, essa aqui tem 150 gramas, é um potinho pequenininho, mas ele é grandinho em circunferência. E essa aqui custa 55,90. Ela tem um cheirinho gostoso, eu abri pra cheirar um pouco antes de gravar. Ela tem um cheirinho bem gostosinho, diferente do che... é bem diferente do cheirinho do shampoo e condicionador, mas estou com medo apreensiva para esse produto. Será que vai dar bom? Agora os últimos dois produtos da caixinha. Eu ganhei um condicionador nutritivo instant repair. Esse aqui é da marca Chuan, o Antiu que é uma marca aqui do Rio Grande do Sul e eu adoro essa marca. E ele promete ativar o brilho, eliminar o frizz, nutrir e hidratar e selar a cutícula. Essa marca é a marca inteira, ela é cruelty free, não tem petróleo, glúten, usa ingredientes naturais, sem parabenos, sem corantes, sem silicones, sem fragrância sintética. Eu amo a proposta dessa marca, eu quero muito testar os esmaltes deles, muito, e eu vou... Provavelmente trocar os meus pontos pelo shampoo pra, pra poder fazer o vídeo da linha pra vocês. E aí eu mostro pra vocês o que eu achei. Esse tubinho tem 250 gramas e custa 36,90. É um preço alto pro shampoo ou um condicionador. Mas levando em conta que essa marca tem uma super preocupação com o meio ambiente e com a nossa saúde. Porque ela não usa nenhum... Produto que possa nos causar algum mal, como metais e tudo mais. Então, eu acho que vale super a pena o incentivo. E ainda mais que é uma marca aqui perto da, de perto da minha cidade. Então, tem todo esse apelo sentimental também. E eu quero muito testar. Ele tá com plástico aqui. Tá com um durex. Então, eu não vou abrir agora. Eu vou deixar pra abrir quando chegar o shampoo também. O último produto da caixinha é um esmalte. Esse aqui é o Eudora Esmalte Gel Ultra Brilho. Hipoalergênico e promete longa duração. A minha cor é a cor rosé sutil. Eu vou abrir aqui. E eu sou louca por esmalte, né? Vocês sabem. Então, com certeza, eu vou testar. Ele é hipoalergênico, 5 free, cor e brilho extremo com fórmula e efeito gel de longa duração. Vou testar e conto pra vocês, ele vai aparecer em algum vídeo de unha por aqui. Esse esmalte custa R$16,99, R$17 no site da marca e tem... Muitas cores, eu tô louca por um azul que eu vi lá, que eu me apaixonei. E foi isso que veio na minha caixinha desse mês. Realmente foi uma caixinha bem enxuta, com poucos produtos, mas os produtos das marcas das, da Barbaras Beauty, realmente tem essa fama de serem mais caros, de serem produtos mais de luxo. Então, eles acabam somando bastante no valor da caixinha. O valor total da caixinha foi... 230,89. Então, ele ainda assim, ah, foi uma caixinha bem cara. Embora tenha vindo poucos produtos Eu tô ansiosa pra testar e com um pouco de medo também de se vai funcionar ou não Mas eu conto pra vocês nos próximos vídeos Eu prometo que vai voltar a ter bastante vídeo aqui no canal Então pra não perder nada, se inscreve E já deixa o like nesse vídeo aqui pro YouTube entender que tu quer ver os próximos também Não esquece que se tu for assinar a Glambox Eu tenho o cupom, ele vai estar tá aqui no box de informação E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo e até Tchau